graça e paz. Estamos no trigésimo nono dia. Toda palavra que Deus disse se cumpriu. Em Deuteronômio capítulo 34, verso 4 lemos, E o Senhor lhe disse, Esta é a terra que prometi, sob juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó. Moisés foi firme até o seu último momento. Ao subir no Monte Nebo para morrer, ele estava fechando com chave de ouro 120 anos de vida dedicada ao Senhor. Seus erros e acertos. Seu temor e reverência ao Senhor ficaram marcados na história de Israel para sempre. Naquele ato, Deus estava honrando os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Mas também estava honrando a fé e a perseverança de Moisés. Ao vislumbrar a terra prometida e todas as tribos em seus territórios, Moisés pôde contemplar a fidelidade de Deus. Moisés morreu, em paz consigo mesmo, com Deus e com o propósito que tinha recebido. Fico imaginando a festa que deve ter acontecido nos céus quando Moisés entrou na eternidade. Deus tem uma festa para aquele que acaba bem a carreira. Como está a sua caminhada? Neste momento, quero te convidar a orar com o pastor Elton Melo, editor do livro devocional Peregrinos, Pés no Deserto e Mente na Eternidade. Senhor, obrigado pela tua presença em nossas vidas nesta caminhada aqui na terra. O Senhor sabe lidar com as nossas frustrações e com os nossos fracassos. A história de vida de Moisés é bem parecida com a nossa. Ele foi servo leal e dedicado até o fim, embora como todo ser humano imperfeito, mas nos deixou um legado de fé e perseverança. Moisés nos ensina a obedecer e a valorizar o nosso tempo a sós contigo. Senhor, da mesma forma que Moisés foi um precioso instrumento nas suas mãos, Usa-nos também para a sua glória e seus propósitos. Não queremos ficar pelo deserto, mas queremos ouvir a maravilhosa frase Vinde, benditos de meu Pai, a possuir a herança que já vos está preparada. Peço isso em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir a oração devocional do pastor Elton Melo, da Primeira Igreja Batista Independente de Curitiba, Paraná.